Que fazer mais aquilo para brincar. É? Pois eu, eu lembro que quando eu era pequeno, metia lhe uns buraquinhos e pum-pum-pum-pum, mas música Aquilo só faz barulho? Não, não, mas eu só agora dizer uma, só capaz de meter umas notas lá, não tinha problema, mas aquilo só tocava um pouquinho, eu entrar-lhe muita saliva para dentro e pronto, depois a coqueira e a planta da abóbora. A planta da abóbora, Quiso e depois um tem, goba, tem, tem uma folha, a e a folha aí é, é, é oca por dentro, tem é como um tubo. Tem um caninho. Tem um caninho. E depois, e, e, na, e na ponta, cor, na ponta corta-se um bocadinho, e mas não, não, se, não se corta de onde, onde é que esteja o jogando, corta-se onde é que ela é fechada na ponta, buscar, ir, e dá-se-lhe uma rachadela, dá-se-lhe dá um cortinho, e depois sopra aquilo, Eu vou buscar uma folha. Não, vai buscar uma. se aqui agora, a cortar aqui. Mais ou menos, Gosta. Não, não não não posso não posso abrir porque se se eu abrir depois já não está aí não é verde aí olha não, não, eu não. Eu toco, eu toco agora grito ao alto agora tenho que fazer aqui uma agora, agora faço aqui uns buraquinhos vamos ver qual é a, agora temos que ver qual é a tonalidade que ela está nada mesmo Antes entrar, e vou, muito e vou, lá vou ir a tocar por gaita gaitais. E era isto, eles que fazer para as gaitas. Mas, por exemplo, se eu cortar aqui mais um bocadinho, elas já me dar um, um, um som mais agudo. Diferente. Mais. Sim, pois é. Eu, eu estive esse tempo e até dava uma tonalidade, sim, mas, mas eu, eu, eu precisava de muito tempo. Que era daqui por um bocado ontem ela saliva e já não toca. E os rapazes fazíamos isto e brincávamos todos juntos, mas não, não sei música nenhuma, não sei a nada.